Hoje eu vou tirar uma dúvida muito frequente aqui no meu consultório. Posso pegar sol após a camuflagem? É claro que pode, porém após o processo de cicatrização. Eu sempre falo aqui pra vocês que durante o processo de cicatrização não pode pegar sol. Após estar cicatrizado, você pode pegar sol normalmente, mas sempre com protetor solar. Lembre-se que a camuflagem reparadora é uma tatuagem. Então é necessário você utilizar o protetor solar, porque quanto mais você utilizar o protetor solar ali naquele local, mais tempo vai durar. Mas como qualquer tatuagem, ela ocorre o desbotamento. E por isso que é fundamental o uso do protetor solar. Existem dois tipos de estrias. Estrias que bronzeiam e estrias que não bronzeiam. 80% das estrias não bronzeiam. Então o que, que acontece? Quando a pessoa vai para o sol sem a camuflagem, a pele bronzeia e a estria continua branca. Então o que, que vai acontecer? Vai aumentar o contraste da pele com a estria branca durante o bronzeamento. Após você deixar de bronzear, aquela estria vai continuar branca e a sua pele vai voltar com o normal. Com a camuflagem, quando a gente faz a pigmentação da camuflagem ali naquela estria, o que, que acontece? A gente vai pigmentar aquela estria da mesma cor da pele. Porém, quando a pessoa for tomar algum sol com um protetor solar, a estria, o pigmento, ele não vai bronzear e a pele vai bronzear. Porém, a estria está camuflada da mesma cor da pele. E a pele bronzeada vai dar um contraste. Só que vai ser um contraste menor do que o contraste anterior. Então, a camuflagem de estria, ela não aumenta a coloração ali no local. Muito pelo contrário, ela diminui o contraste. Após o bronzeamento for retirado, a pele vai voltar a ficar camuflada lembre-se sempre a camuflagem de estrias ela não é a cura das estrias as suas estrias vão continuar ali porém como o nome diz camuflada disfarçada da mesma cor da sua pele então lembre-se sempre de passar protetor solar para que você venha prolongar esse resultado eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você se você realmente gostou Curte aí e comente que com certeza a gente vai responder todas as suas dúvidas. Um grande beijo!